Vai piazada do trocaduto de bolsa, eu vim ter que pra mais um vídeo, manos. E essa uma nova 936 aqui, por enquanto não tenho muitos planos com ela, assim, do que realmente modificar. Ela já tá mais ou menos no estilo que eu quero deixar mesmo. Tá com as Work Motion aqui, tá com o volantezinho trancado. Eu tô correndo atrás mesmo é de mexer nas luzes internas que não tá funcionando e corrigir alguns detalhes do carro tal, deixar o carrinho melhor, mas basicamente é isso. Então vou tá dando um rolezinho, não vou enrolar muito não. Vou jogar na câmera de fora aqui por enquanto pra vocês conseguirem ver e tal mas daqui a pouco eu começo a andar um pouco mais rápido, né um pouquinho mais emocionado aí eu volto pra câmera de dentro então, né, como todo projeto, agradecer ao Matheus por estar ajudando que ele que me ajuda a fazer o 3D dos carros eu não edito 3D, ele que faz isso pra mim Vocês podem ver que está saindo bastante fogo da C-36. Não sei vocês, mas eu gosto bastante de fogo. Então, vou voltar aqui para a câmera de dentro. Igual eu falei para vocês, ó, a luz interna não está funcionando. Não funciona o painel, tá ligado? Esse carro está com seus 560... 560 não. 530 cavalos de motor. 463 de rodas, se não me engano. Alguma coisa próxima disso. Então tá bem espertinha, velho. Essa é mais ou menos a margem que eu gosto de deixar de potência dos carros, véio, porque abaixo disso é legal, só que os carros começam a tipo, ficar mais lentos, né? vamos dizer assim, já são carros mais dóceis. Muito acima disso também fica extremamente agressivo, começa a ficar até ruim de andar. Véio. Os carros na casa dos 800 a 1000 cavalos aí começam a ficar chato já de andar, tá ligado? Não é qualquer pista que você consegue andar tranquilo, você não consegue esticar marcha nenhuma Então essa aqui é a, a margem de potência que eu acho mais da hora de andar Vou pegar a direita aqui e ir lá para as três faixas que eu não quero perder muito tempo aqui nas duas não E36 né? tem que jogar de lado Mano, esse carro tá muito legal de, ver, de, de dirigir bem. Tipo, ele tá responsivo, a direção dele tá direta Porém não tá com kit ângulo, Então não é um carro que você vira pouco Não é um carro que se você virar Ele joga de traseira muito fácil Embora não esteja com a aerodinâmica Tá sem spoiler, né? Então assim Esse carro tá muito bom, velho Tá muito divertido de andar Dá pra jogar de lado até uma terceira marcha e tranquilo Dá pra andar reto Versatilidade. Fazendo que você tá convencionado pra mim pra lá, velho. Quase que eu fiz merda ali, velho, não tinha tempo e eu tentei ainda. Pra cortar o trânsito direito, piazada, é o bagulho é você não pode hesitar. Mas você também não pode tentar fazer algo que você não consegue, velho. O câmbio tá mal lubrificado, não está entrando nas margens direito. Eu nem vi quanto que limitou ali, velho, a cesta? 263, mais ou menos, alongar um pouco esse câmbio, hein, velho? Alongar o diferencial, na real, eu acho. Nesse táxi tava muito lento, velho Quase que eu morri por causa dele Então é isso, pessoal. Espero que tenham curtido o vídeo aí do rolezinho com o um projeto novo. Se curtir, deixa o like no canal. Próximo vídeo aí, vamos ver. Próximo rolezinho, vamos ver se eu consigo trazer o Mardeus com o projeto dele, né? Vai vale 46. Aí não saiu, não. Então, valeu por ter assistido. Vejo vocês no próximo vídeo.